Olha isso. É... <risos> Toma aí, ó. Colhera do Dragão! E aí, galera. Beleza Dragão aqui na hora? Fazendo o vídeo que eu prometi antes. Vamos lá. Vamos fazer uma comparação. Vê só. Essa aqui é a minha Canute. Olha o meu GS. Tem um 463 de GS, né? Com essa... Shuriken do capeta aqui. Se eu botar isso aqui, fica mais, ó. <risos> mas aqui é aumento de dano, não é? Não. Ó, aqui é o dano. Ó o dano. Cadê a porra do Shuriken? Shuriken aqui. É. Pronto. Este é o dano da Shuriken com o meu Maliverto, tá ligado? Com a Dente de Leão. E deixa eu fazer só uma comparação. Eu sei que essa comparação que eu estou fazendo é uma maneira bem chula de comparar, mas... É a mais ideal no momento, tá ligado? Pois, tipo... Daqui vocês vão ver o que eu tô falando Eu tenho maestria com a Kunoshi Sou um cara muito bem habilidoso com essa desgraça Tô no level 60 Com essa merda E deixa eu fazer uma pequena rotação Só pra vocês sentirem a pressão Vamos lá? Beleza, toma aqui Dou bu o ó E... uau Pronto Aqui é a Kunoshi batendo Você tá vendo, né? Ó essa é a Kudosh batendo, tá vendo? Ó Essa aqui é as skill uma das mais fortes dela Deixa eu só ativar aqui esse petzinho Porque é bom que ele sai é catando tudo aqui Porque aqui dá dinheiro, aqui tem dinheiro aqui Tá vendo ó, ó Tá vendo a Kudosh batendo, ó o dano que ela causa Tu tá vendo né? Esse bichinho ali é o mais forte que tem dela, dele Ó ela chega aqui e ela faz o cara, né? Deixa eu desligar aqui logo o Espírito Furioso pra ele não fazer merda. Ó, isso aqui é a mais forte, né? Ela dá ali uma continuação. No caso, ela pega essa sequência e continua essa sequência. É muito OP. Isso aqui acaba com qualquer. qualquer jogador. Tá vendo aqui, ó? Ela é rápida, tá vendo? Ela dá uma limpada aqui muito boa. Tá vendo? As skins dela. Eu tô tentando procurar, mas... Pronto, é só pra comparar pra vocês verem como é que é. A Konoshi, ela com 460 de GS, ela tá fazendo esse estrago, tá ligado? Porque, tipo... É... No caso de ataque, é o, é, é o, é o 200 e, 203 197 de ataque de PA, né? Então, vocês estão vendo como é que é, né? Essa aqui é a Kunoshi. Só pra vocês compararem. Tu viu como é que eu matei aquele bicho ali, né? Aquele último ali, né? Pronto. Repararam já, né? Pronto. Vamos lá. Vamos trocar de chá. Só pra vocês compararem com a mística. É só uma comparação, galera. Só pra vocês sentirem a pressão do que é uma mística, tá ligado? Eu fiquei... Muito besta, porque como eu tô com o Diliverti e de, de, de, de Leão, eles são armas feitas para matar humanos. é tá os, os elmos são humanos. Tá e aqui 156, 148 GS Bosch. Não tem muita coisa. Total da 428. Mas vamos lá. Eu não tenho nenhum habilidade com essa liga aqui ainda, mas vamos lá. Vocês estão vendo, né? Eu tô com certo? Deixa eu ver. Eu tô com certo? Tô com certo. Vocês estão vendo, né? É porque infelizmente aqui tá meio cheio hoje. Mas Olha que coisa linda, velho. Olha que coisa fuderosa, velho. Ela tem um dragão aqui, ó. Que ela dá esse dragão, ó. Ela deixa o dragão lá e. Sai dando pau, tá ligado? E o dragão sobe, ó. Piado com caralho. Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo isso? Oi! Teleportei! Que é isso? Vocês estão vendo isso? Ah não, velho, tô bugando todo. Vocês estão vendo isso Como é foda Essa desgraçada A mobilidade dela Não é tão alta quanto a desgraçada Da, da Kunoshi, mas Olha isso, cara E eu nem upei todas as skills, tá ligado? Tem umas skills aqui, ó essa aqui, não foi upada E essa aqui, não foi upada Que são umas boas skills que ela dá Ela entra com, em cima do personagem, né? Tá, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Olha isso, velho! Olha isso, cara! Que é foda achar espaço aqui, velho Opa, esse voo que ela dá aqui, ó Ó Onde é que, Onde é que? Diz aí que isso aqui é ruim Olha isso, velho. Deixa eu ver a outra variação dela aqui. Olha isso, cara. Ela praticamente bate de frente com a porcaria da minha Konoshi. Com aquele level 60. E com aquele GS em 40 pontos a mais, pô. Olha que a velho. Isso aqui dá uma clean wave, Caralho, vocês não tem noção. E eu não tô usando muito Shift. O Shift eu uso só pra dar esse dashzinho aqui, ó. Tá vendo? É uma coisa absurda, cara. Se você não fez sua mística, faça, cara. Personagem econômico. Você não gasta muito dinheiro. E ela tem uma Clean Wave muito foda. É perfeito pra farmar. Eu acho que isso é melhor do que um Mago, velho. Tipo aqui, ó. Esses aqui, tá ligado? Tipo, se tivesse muito monstro aqui. Tava perfeito pra ela, velho. É porque é complicado, a galera não... A galera apareceu do nada aqui e não me deixa upar. Isso não tinha monstro aqui. Eu tava mostrando aqui um Wave do caralho. Olha isso, <risos> velho. <risos> Toma aí, ó. coverado do dragão! <risos> é muito topê, velho. Olha isso, velho. Cara do céu, velho. Olha isso, sério Vocês estão, vocês estão de brincadeira, velho E olha que eu nem dominei Na certa ela tem um, uma skill aqui, ó Tem esse parafuso aqui que ela manda, ó Fua! Isso é muito OP, velho Não tem condição, velho Que classe foda, velho Ela tem uma variação da outra técnica Diferentemente dos outros personagens Aí, eu nem botei minha... minha... No máximo aqui, ó Diferenciamento dos outros personagens, quando a gente tem uma variação muito enorme, quando você pega um Awakening, ela não. As técnicas que ela tinha normal com o Awakening foram tipo evoluídas. Tipo, tem muita coisa que ela usa normalmente na outra. E. Tum. Olha isso, velho. Já que o fei matava desse jeito? Vem. E olha que Mia Kunoshi é forte, viu? Ali, tipo, ela, ela não é tipo um mago. Mas ela tem uma limpeza boa. Porque o dano dela é alto nas skills normais, tá ligado? A Misha chegou arregaçando, tá ligado? Mostrando que. Ah, eu errei o combo ali, do Foi o combo dela, não. Foi minha mesmo, burrice minha. Que tá ligado? Olha aí, ó. Tá vendo? Ó. Não tem condição, hein, pô. É muito OP, pô. Olha o dano disso, pô. Opa! Uh, Olha isso, cara! Meu Deus, velho! Você... Toma a chu... Oh, era do dragão! Olha o dano disso, velho! Ah, isso aqui bugou. Isso aqui... Ah, desbugou. Opa. Tipo, se tivesse liberado aqui, ó... Olha isso, cara. Olha o dano disso, velho. Ah! <risos> oh. E ela tem uma skill assim ainda aqui ó Botão direito e esquerdo, ó aí, deixa eu ver Aí, ó Isso deve ser um dano do caralho, velho Bem bom, é perfeita, cara Eu não preciso nem mostrar muito, né eu Já mostrei que a minha kunoche foi colocada no chinelo Qual o dragão? Isso aqui fica dando um dano E você metendo um dano ainda, velho Que apelação, velho Beleza, galera Tá aqui a mística eu Ainda vou fazer um leveling melhor com ela eu vou dar uma treinada pra trazer pra vocês completinho. Mas era só pra mostrar, fazer uma pena comparação com minha Kunoichi. Pra quem são fãs de Kunoichi, sejam fãs da Mística agora. Valeu, abração!